E aí galera, voltamos aqui com Dead Division Vamos ver, ó Caiu um monte de gente, pelo jeito Vamos detonar essa porra Pelo jeito caiu um monte E eu, pelo jeito, já consegui me registrar também Ah não Não consegui não, o que aqui Complete sua ativação no terminal para habilitar o status operacional Complete a ativação, vamos lá Identidade confirmada Agora foi! Beleza! Agora vamos tentar pegar o relatório, né? Nunca vi o Brooklyn desse jeito. Não tá nada fácil. Eu vou ser seu ponto de contato para as operações de emergência. A coisa tá bem agitada e não vai parar tão cedo. caramba. Eu vou estar careca quando isso aqui acabar. Vamos lá, tem um cara com uma serra aqui a cabeça dele que é essa merda. Tentei fechar a janela, mas não sei se vai adiantar alguma coisa. Vamos lá, agora vamos nessa porra desse objetivo. Vamos detonar! toda. Agora sim a seta tá lá. Agora eu vou dar tiro na boca desse cara é que o é o mesmo, se fudeu. Se fudeu! Consegue não. ter está se metendo. A gente! Desorteiros roubaram os alimentos do centro de distribuição de Brooklyn Heights. Estão tentando vender de volta para o povo desesperado. Oscar, ali, tentando lucrar em cima das pessoas. Corre, que estão caralho! Recupere esses alimentos! Morre, mandafaca! Dá... Esqueci que me dá um tiro na cabeça só. Carregando. Vasculhar o cara caixa de suprimentos localizada. Olha lá. Mochila de guerra, pegar tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que agora vai começar isso aqui. Só espero que não dê nenhum pau mais. Depois, qualquer Corre, coisa que achar que está muito grande na edição, eu dou uma cortadinha lá. A. A parte que eu fiquei que nem um retardado apertando. Opa! Não, não apertando, no, no local é. Apertando. Tá, apertando no computador lá. Você tá começando a me preocupar. Vamos detonar essa porra! Se fudeu! Atenção, forças inimigas se aproximando. Fica à vontade pra correr e vai. Chupa essa! Carrega. Tô no crânio. Morre, filha da puta! E você também vai pro saco. Não consigo nem sair. Se fudeu! No crânio. É isso aí, Aqui, ó. Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Beleza. Ótimo trabalho, agente. Vamos devolver os alimentos para os necessitados. Camaradas... Alguém os pontos? Vamos ver aqui o inventário que eu sempre erro. Isso aqui, inventário, ganhei coisas. A proteção eu ganhei. Vamos equipá-la. Mais uma proteção, vamos equipá-la. Tô muito protegido, hein, mano. Agora é. Iron Man aqui, mano. Protegido pra caralho. Bora lá. Ó, tem uns verdinhos lá no mapa. Vamos lá. a missão secundária. Vou fazer o um mancha aqui. Fomos informados de uma situação com refém em um banco. Parece que vai ter que passar pelo túnel do metrô para acessar o prédio. Ah. Precisamos que interfira e minimize os danos. Beleza. Beleza, piscito. Essa é. Eu vou interferir o danos. Aonde? Que granada. Não, não era esse que trio não. Se pull A granada, velho. Tu morre aí. Sai daí, mano. Pull Que doideira que você é. Morre, filha da puta. O cara quis dizer quase pode... um... Opa, puta que pariu, mas nem bota se eu consigo matar, velho. Chupa Não, essa! Tem um cara atrás de mim. Com mato na frente, tudo, velho. Opa! Morre, motherfucker. Então, fui mal, hein? Começou com uma granada que eu ia jogar E joguei bala no cara, mas tá bom Invadinho, invadinho Não, não posso tirar daí não que achar uma Uma chave, né No beta eles, a chave ficava com um raio Um raio amarelo, sei lá Vamos ver se aqui também fica com algo parecido. Ó, tem uma... Opa, o que que é? tem um cara ali, não. Vamos ver aqui, abrir. Vamos abrir. Peguei mais coisa aí. Ah, kit médico. Então eu já vou me usar o kit médico e pegar esse aqui, pronto. Ótimo, meu. Ótimo. Bom, pode ser que não tenha nenhuma chave, né? Não custa nada tentar lá simples, né? Bom trabalho, a gente resolveu o problema. Finalmente. Ileza, show. Muito obrigado. Eu tava uma Me borrando. É tava melhor eu borrando. Não, Não sei nem sei. o que dizer. Tava se borrando também, fala isso. Olha só, cheguei ao nível 2. Saquear tudo. Tem mais alguma coisa? Não! Então, vamos para a próxima mission. Vamos ver a próxima mission onde é aqui, ó. A gente uns desordeiros roubaram uma caixa de morfina. Vão tentar vender ou usar o produto. Tem gente com muita dor que precisa desse medicamento. Tem de okay. recuperar a caixa. Literalmente eu saí por cima ali, hein? Caixa de suprimentos localizada. Carne fresca. Cadê a porra daqueles antivírus? Não é isso aqui. Não consigo, velho Não consigo tacar a granada Não aprendi ainda Ou melhor, não me lembro mais e Sobe aí, babaca Toma, na cara Caixão fechado, hein Morre, filha da puta neutralizados. Beleza. Pô, mas não consegui tacar a granada ainda. Marcar. Ponto de coleta marcado. JTF notificada. Pardal 5 aqui. Perto da sua posição agora. Assegure a área. Porra, agora fodeu, né? Atenção. Forças inimigas se aproximando. Fodeu! Se fudel chupa essa! Morre, filha da puta! Tem mais um ali. Acabou a minha munição, velho! Não, não era isso que eu queria usar, não. Tá ah, ruim agora. Isso, dei tiro novo oh, Morre, madafucka! Mano, acabou uma munição, velho. Tá confirmado: passar o 5 no local pronto pra atacar. Pegar tudo. Mais cara. Ah, tem uns amigos ali. Eu atingindo o cara. vou precisar recarregar. essa. Morre, filha da puta. Nenhum inimigo detectado. Boa. Bom trabalho, gente. bastante coisa, hein, galera. Que dele. Aqui, pariu independente de vocês. Usei uma uma cura lá que eu não precisava, mas acho que eu, eu acabei recuperando outro. Tem umas balas aqui, ó, pegar que eu não havia reparado. Pegar tudo, velho. Tem mais aqui onde é que é atrás de mim? Tô vendo no mapinha ali. Olha aqui, ó. Aqui. Ah, acabou. Não, peguei, peguei tudo. Vamos ver, tem mais missão. gente, excelente trabalho. Agradecemos. excelente trabalho. Agradecemos por todas as vidas que salvou. Por que você Obrigado. Não volta aqui? A gente tem uma coisinha para você. Opa! Obrigado, hein? Vamos lá um pedaço de pizza que tá estão esperando. Aí é foda, né? Trabalho fantástico, a gente. Acho que controlou a situação um pouco antes de ir tudo pelos ares. Estamos muito gratos. Eu gostaria de dizer pessoalmente que vivi no Brooklyn minha vida toda. Então o que fez significa muito pouco. Cheguei no nível 3. Legal. E agora? Vamos ver. A gente, primeira... temos um pedido de socorro de uma das delegacias que é central de distribuição. Estão sendo atacados por paderneiros. Parece que planejam negociar os reféns por drogas. Precisa entrar lá, eliminar a ameaça na delegacia e libertar os reféns. Vamos lá para a delegacia então.